Gente, nós estamos muito felizes, porque a gente teve a oportunidade agora de conhecer pessoalmente o Rafael Benevitz, um dos monstros da fotografia de casamento, eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ele e eu espero que o conteúdo que ele passar aqui pra você, você absorva muito, porque esse cara aqui, o que ele falar, segue, você vai ter muito sucesso. Primeira coisa, muito obrigado, de verdade. É um prazer. Você tem uma fotografia muito tocante. Algo que quando você olha, você se sente dentro daquela cena, você para e assiste, pelo menos é uma posição minha. Eu queria que você pudesse falar para as pessoas como você chegou nessa fotografia, o que você passou, já uma experiência sua, para poder chegar nessa fotografia mais tocante, mais, mais forte. Eu acho muito bonita essa fotografia. Vamos imaginar que a nossa fotografia é formada por uma pirâmide. Na base dessa pirâmide está o básico, abertura, velocidade profundidade de campo e a gente precisa ter uma base forte para poder edificar isso. Digamos que no meio dessa pirâmide está algo que a maioria das pessoas pensam que é o topo dela, que é a luz, a composição e direção das pessoas, direção de casal no caso. A minha luz ela é muito linda, ela é, ela é, ela chega a ser sinestésica, ela faz você, você falou de sentir. Provavelmente tem a ver com a minha luz. Eu sou muito exigente com ela. A minha composição é arrojada. Eu sei dirigir as pessoas. Mas isso não me coloca no topo da fotografia. A minha pirâmide, ainda não, o topo dela, ao contrário do que as pessoas entendem, é a linguagem. É usar a fotografia como ferramenta. A minha fotografia, antes de nascer, eu estou vivendo um momento novo e diferente, que eu chamei de maestria. Onde antes de pegar a minha câmera na bolsa, eu já sei, a minha fotografia antes de nascer, antes de pegar a câmera na bolsa, ela já tem uma missão a cumprir, é, ela, ela, ela não se contenta em apenas quebrar a monotonia de uma parede com uma beleza, não é o belo pelo belo, é o belo pra tocar as pessoas, e emociona sim, a emotização é importante, porque quando as pessoas se emocionam, as portas se abrem. Eu costumo dizer que minha fotografia ela é ela é fotografia bisturi. Ela abre as pessoas. Mas ela não faz isso em vão. E a gente não deve desperdiçar uma porta aberta. Uma vez aberta, pode acontecer a mudança, a evolução. A fotografia não é importante. E eu tô, Quem está falando isso é um fotógrafo. A luz não é importante, a composição não é importante, o que realmente importa são as pessoas, o, meu, o, meu, o topo da minha pirâmide, ele é formado por isso, pelo o que fazer com tudo isso. Os fotógrafos hoje andam por aí com maletas abarrotadas de equipamentos, é como se você andasse com uma maleta de ferramentas lotada e isso é pesado para carregar mas você não sabe exatamente o que fazer com tudo isso. Eu acho que o caminho hoje é você simplificar usar menos equipamento e chegar mais perto das pessoas. Conhecer, entender sobre pessoas. A minha missão, a missão da minha fotografia é ajudar as pessoas. E... O que as pessoas podem fazer para seguir esse caminho? Procurem estudar mais sobre expressão corporal, estudem um pouco de psicologia, cuidem de si, invistam em autoconhecimento. Fiquem perto dos seus perto dos seus pais, de, de sua esposa, dos seus filhos, seja um bom pai, seja um bom filho. Resolva suas questões pessoais primeiro, para depois tentar a resolver, a ajudar as questões das outras pessoas ah, a, minha, a minha fotografia teve essas três fases nítidas quem me conhece há muito tempo sabe disso a primeira fase em que eu fazia apenas luz composição e direção foi quando eu lancei o livro luz e poesia a gente viajou o brasil inteiro ensinando isso ah, depois Veio a fase da semiótica, da, do, da utilização dos símbolos para contar histórias e para to, tocar as pessoas. E por fim, esse momento que a gente chama de maestria, que é o que fazer com tudo isso. Assim, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi? Com todos os equipamentos que eu adquiri, com todas as técnicas que eu aprendi. Para que serve tudo isso? Isso, isso, só serve, isso, isso? isso é só uma ferramenta. Não é, o, não é o fim. Não é o, não, é, não é o fim, é o meio. E mais uma vez a gente volta o foco para as pessoas. Ótimo. Eu acho que a fotografia é, representa isso, as pessoas. A gente percebe muito fotógrafo mais preocupado, justamente com aquilo que você disse, com o meio da pirâmide, né? a composição, a luz, a isso, aquilo, aquilo. E se trocar a pessoa que está ali por outra, a foto vai ser a mesma. Talvez seja este o ponto em que aquilo que eu te falei sobre a foto tocar na tua fotografia, me tocar, talvez seja este o ponto, a pessoa tá ali porque é aquela pessoa, aquela imagem toca porque é aquela pessoa, talvez seja isso. Kai, imagine uma mulher sentada num banco, não, imagine uma mulher sentada na varanda de sua casa, pronto, imagine uma mulher sentada na varanda de sua casa. O que essa mulher representa para vocês? Nada. É uma mulher sentada na varanda de sua casa. Certo? Agora imagine uma mulher. Ela caminha. Ela entra. E ela coloca as flores no túmulo dos seus pais, que faleceram, acabaram de falecer. Ela não casou, ela não teve filhos. Ela viveu a vida. Ela dedicou a sua vida para cuidar dos pais idosos. E agora eles faleceram, mais ou menos na mesma época. E ela está sozinha. Agora imagine essa mulher sentada na varanda de sua casa. E eu pergunto pra você, mudou alguma coisa? Qual a diferença? A diferença é que a gente se envolveu com a segunda mulher. O Robert Capa disse assim... Se a foto não ficou boa o suficiente, é porque você não estava perto o suficiente. Esse perto, ele não é físico, o perto significa envolvido. A gente precisa se envolver com as pessoas, para enxergar as pessoas a gente precisa envolver, se envolver, você não consegue enxergar se você não está envolvido emocionalmente com as pessoas. A fotografia só entra depois disso, antes disso ela não, não tem a menor utilidade. Eu digo para meus clientes, não me peçam para fotografar vocês antes, antes de eu conhecer vocês profundamente. É isso. Que legal. Muito obrigado. Uma, a gente tem uma aula de vida. Porque é aquilo Espero que você que disse. Né? Aquilo que você disse. A gente se envolve. Tudo muda. E, meu, fiquei completamente envolvido, de verdade. Muito obrigado. Ah. Para que você tenha aprendido o que eu aprendi aqui, uma lição de vida. Talvez seja isso que faltava para de longe. Muito obrigado. Verdade. Valeu. Um abraço, gente. Um abraço.